If I go, if I pay, when you... olá galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Galera, fica comigo. Assista o aula até o final, porque nesse conteúdo de hoje eu vou te ensinar você a ficar kit com o Facebook. Tá? Quando eu falo que ficar kit com o Facebook é quando você tá. É, tem algum problema, ok? Quando você tem alguma restrição ou algum bloqueio, por exemplo, tá? Em meu caso aqui, foi uma restrição que eu tive, certo? o erro do próprio algoritmo do, do Facebook. Então, pra mim, não deixar aqui, né? É, esse dinheiro aqui é realmente pendente, ok? Então, eu vou efetuar logo o pagamento, certo? Então, eu acho que esse vídeo aqui vai ajudar muita gente, tá bom? E sem muita enrolação, bora pro nosso conteúdo aqui que eu vou entregar para você agora na prática, beleza? Bora! Então o processo aqui é simples, tá bom? Então, o jeito mais correto que tem. Você vai vir aqui ó, no menu aqui a book, tá? Você pode olhar que eu tenho muitas campanhas aqui de anúncios parada, tá bom? Tem várias, várias pausadas, tá bom? Então, é uma grande parte dessas campanhas aqui de fato, porque realmente eu, eu levei restrições né, na página, certo? Por eu rodar, ok? A, a, os meus anúncios, tá? As minhas campanhas, eu, então, fui alterar. Ok, a página acabei levando aí essa restrição. Uma dica que eu dou para você: super importante quando você for subir as suas campanhas de anúncios, nunca mexam, tá? É na, numa página que você tem, tá? conta tem campanha rodando, porque isso pode filtrar, aí, tá como um entendimento, aí é o próprio algoritmo, sabe? Ele pode entender que você, ele, né, tá fazendo alguma ação fraudulenta e pode, aí, aí né, cortar o que pode restrizir tua, a tua página e assim você não consegue mais anunciar. Tá, e cara, é uma dor de cabeça enorme. Tá bom, você tem que esperar uns 5-7 dias aí ou mais para que ele possa te dar um retorno. Tá, já corri, já recorri, já falei com o suporte. Então, eles me pediram realmente para mim poder aguardar. Ok, já enviei documento, já já fiz essa solicitação, certo? Então, uma dica muito importante. Tá bom, Dito de mão para você já ficar logo ciente e não cair aí no erro como eu caí. Beleza, então, para te ajudar, certo? Então, vamos que vamos aqui o nosso principal foco objetivo é de poder. É, pagar, né? É, essa dívida com o Facebook, tá? Eu tenho aqui um só daqui devedor, certo? Ao qual eu tô, tô, tô com pendências, né? No Facebook, então, eu vou acertar, eu vou ficar logo no kit, logo, certo? E vamos pagar que essa dívida aqui para a gente ficar tudo em dia, né? Com o Facebook, certo? Então você vai vir aqui, ó, tá bom? É no menu Zic Hambúrguer, tá? Esse aqui é esse ponto, eu contar três pontinhos aqui, ó. Beleza, clica aqui nele você vai rolar aqui embaixo, tá bom? Você vai encontrar com um o nome aqui, cobranças, tá? Você vai clicar aqui, ó, beleza. Completando aqui, beleza. E aqui ó, eu vou me colocar aqui no canto, no canto de cá. É que você vai estar aqui, ó, tá bom? Você vai ver que saldo devedor, certo? Então você vai selecionar, você vai sempre verificar se tua conta é a conta mesmo de anúncio, tá? Porque para quem tem muitas contas como eu tenho, então é bom sempre você estar tá verificando, certo? Para você não trocar aqui a tua conta, tá bom? Então verifica sempre se tá com a conta que correta, né? Que é A conta que você tá rodando seus anúncios, beleza? Então, aqui ó, eu tô com saldo aqui devedor de 111 e 68 tá bom? Então você pode ver aqui, tá? Que tem uns gastos aqui que já foi pago, já né? Automaticamente quando tava rodando as campanhas, tá bom? Então, mas eu tenho um saldo aqui devedor, beleza? Então você tem que pagar isso aqui. Quando você for rodar suas campanhas aí, o Facebook ele pode, né? É só é liberar para você quando você pagar esse valor, certo? Então é super importante você ficar aqui com tipo, o Facebook, beleza? Você vai clicar aqui ó, em pagar agora, beleza? E aqui já vai aparecer para você já o valor, certo? E o cartão de crédito ao qual você também já tá inserido aqui, tá bom? Então, como você já, já injeitou, tá? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino você como inserir, tá? O teu cartão de crédito tá na tua conta de anúncio, beleza? Vou já passando aqui em cima no card para você, certo? Então, ó, você vai vir aqui, pessoal, ó. Pagar agora, tá bom? Você já vai selecionar, se for cartão de crédito, a né, qual vai ser o seu, você vai ter deixar isso aqui marcado, certo? Se for aqui uma forma de pagamento que é a qual você querer escolher, definir por você, você pode também escolher aqui, ó, tá? Outras formas de pagamento usando cartão de crédito, tá bom? Ou débito, beleza? E PayPal também, se você for utilizar PayPal, tá aqui também a opção, tá bom? Mas em meu caso aqui, eu vou fazer aqui, certo? É, como o cartão de crédito do mês, tá bom? Vou pagar logo essa dívida para mim ficar kit, tá bom? Vamos clicar aqui em pagar agora. E confirmando aqui, ó, co confira o seu pagamento, tá bom? Tá tudo certo? É 111,68? Tá, beleza. Pagar agora. Beleza, tá bom? Aqui, ó, sucesso, tá bom? Valor Valores 68, pago com sucesso, tá bom? Então tá tudo certo, ó, olha só. Beleza, então vou clicar aqui em concluir. Vai carregar. Por que isso aqui? Porque eu já, eu já como pausei, tá bom? As campanhas, então é super importante. Aqui tá falando pra mim aqui, ó, que eu tô devendo aqui dois centavos, galera. Então, por muitas das é, das vezes, tá bom? Cara, a grande maioria. O Facebook só vai liberar pra você aí, tá? Olha só, eu já recebi aqui no, no e-mail. Então, o Facebook só vai. É... Liberar pra você se você pagar todo do que você fica aqui, mesmo, 100% com ele, tá? Então vou até tentar pagar aqui esses dois centavos, já Vamos ao processo, olha só, a mesma coisa. Vou pagar logo pra mim não, não ficar devendo nada para o Facebook, eu não quero ficar com. Olha só, eu já tem me pedindo pra mim colocar o cartão no meio aqui, já, o cartão de crédito, tá vendo? Olha só. te colocar aqui, pagar agora, tá? Vou selecionar aqui o cartão aqui, ó. Avançar. Aqui ele já me pede, já só para vocês terem ideia, tá bom? Olha só o tamanho aqui da, da coisa, tá bom? Aqui ele já pede para mim inserir já os dados do meu cartão, tá bom? Não sei qual foi o motivo, penso aqui só para vocês verem, tá bom? Como o Facebook ele é, né? Ele nunca é um padrão, ele sempre tem a, sabe, as doidices dele, né? Os a, as bagulheira dele, certo? Então, olha só como é que a gente, né? Como é que só vai pode estar pagando? Então aqui informa que nós pagamos? Tá? Vamos só aqui atualizar a página para a gente ver se realmente está pago? Tá bom que ele fez é é bug. O Facebook ele é bugado 100%. Tá? Uma aula aqui bem interessante porque você está vendo aqui tudo aqui dentro de mão, né? Os é, os erros, os erros que podem acontecer, tá? Então olha só zerou lá, ó. Tá vendo, ó? Olha só também. Tá Vocês vê como como é que é o bug, né, do Facebook, certo? Olha só, zero Lembra que eu tava te, tentando pagar? Que tem um botãozinho que azulzinho. Agora não tem mais. Ó, zerou também o saldo devedor. Não devo mais nada para o Facebook. Tá? Então esse vídeo aqui é para te ajudar. Para você ver, tá? Que tudo acontece, galera, dentro do, do, do próprio Facebook. Eu tenho, eu tenho três anos de Facebook. Três anos. Cara, o Facebook, se você não entender ele, se você não compreender, vai ficar muito mais é, difícil. Tá? Para você trabalhar, para você anunciar que você, qualquer coisa que, que você ver, você vai entender como uma. Sabe, é como uma, uma coisa que caralho, uh, isso aqui não vai. Tipo, eu não vou conseguir anunciar, não vou conseguir fazer a campanha, então, né? E você vai travar por isso, tá bom? Então, pega a essência, tá bom? Pega uma macete que aqui é um, um Facebook, você tem que compreender ele, tá? Então, aqui ó, você pode até baixar se você quiser, tá? Você pode baixar aqui ó, se você quiser um relatório, você pode baixar aqui ó. Vou clicar aqui, você pode escolher aqui sem se é PDF, tá bom? Se é, é se é, tá bem aqui embaixo, coloque pra cá. Tá, tem os arquivos que você quer, mas eu vou colocar aqui em PDF para gente poder trabalhar. Para gente ver como é que vai ser esse, esse relatório aqui baixou aqui embaixo. Ó. Vamos, vamos abrir aqui. ó. Vamos abrir esse relatório. Tá vendo? Ó? Olha só, tá? Isso aqui é muito legal. Você tem isso aqui porque nesse aqui já é uma forma já que forma que, que tu pagou. Tá bom, aqui ó. Já gastei aqui ó: 168 tá bom, aliás, 111 reais né? Perdão, 111 reais e 68 tá bom, e aqui 150 aqui tá bom, aqui ó. Aqui na os prazos, aqui tá bom, estipulados tudo dentro da conta de anúncio tá bom gente então super importante você manter isso aqui tá E tá aqui também aqui os valores aqui tudo mais que você já rodou que você gastou tudo mais tá bom isso aqui é como se fosse um, é um comprovante tá bom Esse, você pode ver que aqui tá, é, é tudo certinho ó tá tem todos os dados aqui ó beleza aqui também tem, tem meus dados aqui né tem meus dados aqui ó aqui nessa parte tá bom e tem os dados do facebook tá bom então, isso aqui é muito importante você observar isso aqui. Então, guarda isso aqui, ó. Baixa ele, ó. Deixa ele guardadinho aqui. Tá bom? Vou até deixando aqui, ó. Vou até deixado ele bem que de tá numa forma aqui mais fácil para mim. Vou baixar ele aqui. Vou deixar ele salvo. Vou me colocar aqui no cantinho aqui, ó. Vou me colocar aqui no arquivo. Vou guardar isso aqui. Tá bom? Guarda esses documentos porque, cara, o que você tiver, tá? para você poder guardar como segurança para você, vai ser melhor para você. Certo? Vamos colocar aqui. Vamos caçar aqui no que é documento que eu vou na pastinha tá vou colocar aqui documentos vamos colocar aqui ó Facebook é, documento pagamento pagamento Facebook Beleza colocamos aqui ó tá aqui já em documentos vamos clicar em salvar pronto tá tudo salvo tá tudo certo Beleza então, aqui, esse vídeo aqui foi para realmente te ajudar. Pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Esse aqui é, foi um vídeo bem intuitivo, bem interessante que eu achei. Espero que te, que te agregue, que te ajude bastante. Certo? Que Deus te abençoe. forte abraço e até o um próximo vídeo.